Agora que todo mundo já jogou Operação Motherland e a poeira já abaixou, né, digamos assim, as perguntas começam a surgir, né? Qual o futuro de Ghost Recon Breakpoint? Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje eu já tô aqui para poder falar com vocês sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint. Como eu disse anteriormente, com a chegada aí da Operação Motherland, a comunidade se manteve ocupada né, durante um tempo. Mas agora, com uma nova temporada chegando, eu tenho recebido muitas perguntas sobre o futuro do Breakpoint. Recebo em todo lugar, no Instagram, até aqui mesmo nos comentários, nas lives, inclusive. E agora eu vou dizer a vocês exatamente tudo o que eu acho a respeito, beleza? Eu achei melhor fazer um vídeo dedicado, com tudo direitinho, separadinho aqui, para que a gente possa organizar toda a informação, beleza? Mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui, evidentemente. Se você curte gameplays táticas, roleplay, operações especiais e, principalmente, se você curte Ghost Recon Breakpoint, então, guerreiro, você está no local exato, beleza? Vamos que vamos. Eu não sei nada sobre a guerra, então não pergunte, tá? Por que não? Eu disse para não perguntar. Então, senhores, uh, esse ano foi um ano meio esquisito para Ghost Recon Breakpoint, não foi anunciado oficialmente um ano dois para o jogo mas nós acabamos recebendo aí ótimos conteúdos como o evento Amber Sky logo no início do ano logo em janeiro a gente já recebeu o Amber Sky muito bom na sequência a gente recebeu a atualização dos bots que melhorou bastante a experiência do game a gente teve a comemoração dos 20 anos com direito a jogo grátis que o povo adora né E a gente teve também o anúncio de um novo game eu sei que o Frontline não foi lá muito bem recebido e tal, mas eu tinha que comentar aqui para poder ser coerente, né? É uma luz azul. O que ela faz? Fica azul. E por último, a gente ainda teve aí a Operação Motherland para poder fechar aí com chave de ouro. O ano, aliás, foi uma das melhores DLCs assim de toda a franquia, ok? Mas, como eu já perguntei lá no início, e agora? O que é que vem pela frente, né? E aí, nesse momento aqui, eu acho que a gente tem dois caminhos possíveis. Um seria um novo jogo, ou a gente poderia estar recebendo aí mais conteúdos para o Ghost Recon Breakpoint, uma espécie de ano 3, mesmo que o ano 2 não tenha vindo oficialmente, né? Porque acabou tendo um ano 2, né? A gente teve bastante conteúdo aí no ano 2, inclusive. Dessas duas opções aí, sinceramente, eu descarto um novo jogo, pelo menos por agora, né, ao menos até 2023, exatamente pelo anúncio de Ghost Recon Frontline, não faria sentido eles lançarem um jogo e logo em seguida lançarem outro, um canibalizar o outro, não é assim que funciona eles devem lançar e aí eles vão trazer conteúdo para esse jogo e tal vai manter uma equipe dando atenção a esse jogo então não faria sentido eles engatarem um outro jogo logo em seguida mas também ele não vai substituir entendeu a franquia da forma como a gente conhece com PVE e tudo mais eu vi muita gente comentando coisa nesse sentido mas não isso não vai acontecer podem ficar tranquilos e aí, agora, então, com o anúncio do Splinter Cell Remake, essa data ela pode se estender até mais, sei lá, até 2024, 2025, quem sabe, né? Mas não precisam ficar tristes, beleza? Porque o Breakpoint, na minha opinião, dificilmente ele vai morrer por agora. O Breakpoint ele é um jogo vivo, né? Ele vai continuar sendo atualizado e, muito provavelmente deve receber novos conteúdos aí no ano que vem aliás ele foi pensado para ser assim no início quem lembra aí do anúncio né onde eles disseram que iriam continuar trazendo conteúdos durante vários e vários anos Pois é a hora é essa né Essa é a hora perfeita para o game receber aí os mais diversos conteúdos já que ele agora tá redondinho né com os bugs resolvidos ou controlados pelo menos a experiência de jogo é a melhor possível desde o lançamento então agora assim é a hora de mandar aí um monte de conteúdo agora sobre esses novos conteúdos aí a gente vai ter que pensar um pouco mais aqui porque se a gente for parar para analisar a gente já teve todos os crossovers né um crossover com Field soldier com Splinter Cell com Rainbow Six até com Wildlands a gente teve crossover então a gente não pode mais esperar por isso Talvez viesse aí um tão esperado crossover com The Division, mas eu, eu não sei direito o que é que acontece com The Division, porque ele nunca aparece em crossovers com outros jogos do Clancyverse. Talvez tenha ali alguma cláusula contratual que impeça isso, sei lá. A gente nunca recebeu nenhum tipo de crossover, crossover mesmo, no formato que a gente conhece, né? Até teve um crossover pequeno aí com o Wildlands, mas uma coisa muito, sabe? Muito simples, não é exatamente o tipo de crossover que a gente tá acostumado a ver. Crossovers com Jack Ryan ou com John Clark, eles são totalmente improváveis porque os direitos estão com a Amazon, né? Então, esqueçam. Eu não sei se vocês lembram, mas inicialmente existia o plano de lançar mais uma raid no episódio 2 e possivelmente uma terceira raid ali no episódio 3, mas aí elas acabaram sendo abortadas ali devido à má recepção que teve a primeira raid, né? Que, sinceramente, eu também acho que foi um erro. Respeito quem gosta, inclusive, mas Raid não é exatamente o tipo de conteúdo que se espera jogar num Ghost Recon, né? Se eles queriam lançar um conteúdo assim, eles poderiam lançar um jogo standalone, né? Um free-to-play, um Ghost Recon um Projeto Titan, alguma coisa assim, sabe? Como eles estão tentando fazer com Ghost Recon Frontline, por exemplo, né? Eu sinto que essa raid ela serviu mais para separar a comunidade de Ghost Recon, é, inclusive mais do que já era separada, né? A, a comunidade de Ghost Recon já estava se tornando uma comunidade bem desunida, diga-se de passagem. Mas aí antigamente era só a panelinha do pessoal do PvP e a panelinha do pessoal do PvE. Agora é a panelinha do PvP, a panelinha do PvE e a panelinha da raid. Dividiu bastante o negócio. Uma outra opção de conteúdo no game seriam aí novos modos de jogo Como o próprio Mercenaries né, de Ghost Recon Wildlands Que é um modo, na minha opinião, que tinha bastante potencial E que foi subaproveitado Inclusive eu fiz um vídeo aqui sobre esse modo no Ghost Recon Breakpoint Que ficou muito bom, dei uma olhada nele aí Eu vou deixar no card aqui em cima Quem não viu ainda vale muito a pena dar uma olhada a Ilha Moa é uma carta na manga que ainda eles podem utilizar em algum momento. Os desenvolvedores eles já divulgaram que não tem interesse em desenvolver nada ali dentro, né, em utilizar aquela área mais e tal. Mas como eu disse, o Breakpoint é um jogo vivo e eles podem sim em algum momento mudar aí de ideia e trazer uma nova grande atualização com a abertura da Ilha Moa. Fica aí sempre como uma possibilidade, né? Como vocês podem ver, as possibilidades são inúmeras, né? Não, não falta questões aí para poder a gente debater a respeito. É só esperar para ver o que é que eles planejam de fato aí para o terceiro ano do jogo, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aqui embaixo o que é que vocês acham sobre o futuro de Ghost Recon Breakpoint, se vocês acham que a gente vai ter um ano 3, né? mesmo sem ter tido o ano 2, negócio meio esquisito ficou isso aí, mas enfim, o que é que vocês acham? Acham que vai ter mais alguma coisa ou acham que acabou tudo na Operação Motherland? De repente eles vão se dedicar só ao Frontline agora? Não sei, vamos ver isso aí. Me segue aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre Ghost Recon Breakpoint,